Oi pessoal, sou eu, Super fan 315 e hoje trago um vídeo de Sonic, e neste vídeo irei explicar-vos como evocar o idiota do Ashura, que para quem não sabe você pode tornar-se de Sonic para Ashura, através de um código, mas, claro que se você morrer, você tem de fazer de novo. Antes de começar o vídeo eu peço-lhe para se inscrever no canal, ativar as notificações e se funcionar deixar o like, bem sem mais demora, bora começar.